dentro eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho como que funciona, passando pelo raio-x então da Asa 3 você terá acesso então à sala Mastercard Black e lá nós vamos entrar então com o nosso cartão Credicard Mastercard Black Gente, é, chegando na sala aqui do Mastercard Black você vai apresentar o seu cartão, no caso, com o seu documento de identidade aqui na recepção, tá? E aí você vai passar pela liberação com o cartão e aí você vai poder entrar, então, na sala VIP. De imediato você tem aí uma cortesia que é uma revista, Black Magazine, tá? Então, chegando aí, tem para vocês aí a revista Black Magazine. Você pode pegar, entrar pela sala aí, e ficar à vontade aí no longe da MasterCard. Né? Estou aqui lendo minhas revistas aqui, a Black Magazine, né? Cortesia da Mastercard Black. E lembrando que os portadores do cartão Mastercard Black têm acesso gratuito, né? Tanto você quanto os seus adicionais que tiver com o cartão Mastercard Black não paga nada para entrar. Se você trouxer acompanhantes que não tenham o cartão Mastercard Black, você irá pagar R$ 130 por acompanhante, limitado no máximo. 3. Se você não tiver o cartão Mastercard Black de jeito nenhum, não adianta vir aqui querer comprar a sua entrada por R$ 130,00 que você não entra, tá? Precisa o titular ter um cartão e os acompanhantes, sim, até 3, vai pagar R$ reais E o horário é bem legal também, viu? Das 6 da manhã às 23h30 de domingo a domingo. Então, você tem aí um tempão para poder curtir a sala da Mastercard Black. <risos> É, olha que legal, aqui também tem um espaço para criança, um espaço Kids aqui dentro da sala da Mastercard Black. Então, você tem criança aí, tem esse espacinho aqui para ele fazer sua leitura, né? sentar aqui bem confortável nas cadeiras aqui para criança também. Tem a mesinha aí para eles brincarem, né? Então, bem legal também esse espaço Kids aqui da Mastercard Black. Você que traz seu filho também, tem esse espaço aqui, esse lounge pra criança também. Nós estamos agora na área de bebidas, então vou mostrar para vocês aqui ó, nós temos o cafezinho, e lembrando que você mesmo se serve, tá? Como vocês viram nas imagens então, nós temos aí lanches também à disposição, saladinhas, né? Aí tem doces, nós temos frios, né? Salaminho, queijos, é, você pode fazer o seu, seu lanchinho também quente ali na maquininha. Então tem de tudo para todos os gostos também. Eu vi aqui que tem coisa light, também, quem não gosta de coisa que engorda tal, tem saladinha de fruta, tem saladinha fria, né? E vou mostrar uma pra vocês aqui, eu tô de olho aqui que já, já eu vou degustar também. Olha que belezinha, uma saladinha pra quem gosta de light, tem suquinho, tem frutas, né? Saladinha de frutas também. Então tem gosto aqui na sala da Mastercard Black pra todo mundo. Esta é a hora também gostosa aqui do bar, né? Nós no bar da Mastercard Black temos champanhe. Olha que beleza. Olha que beleza. Geladinha. Degustações de amendoins. Né? Tem frutas. Tem também petiscos, né? E tem cerveja também no bar. Tem refrigerante, tem águas, tá? tem aí vinhos, tem uma variedade muito grande também de bebida. Olha que legal. para quem gosta de bebida alcoólica. Antes de pegar o voo, né? Degustar esses vinhos, champanhe, né? Um whisky também. Aqui dentro da sala Mastercard Black. A sala é tão confortável que tem até espaço para você carregar o seu aparelho eletrônico. Né? Então tem até USB para carregar um celular, uma tomada para carregar um notebook, um aparelho móvel aí, né? Bem direitinho, aqui bem confortável, você na poltrona aqui e carregando direitinho aí o seu aparelho móvel. Né? Então a sala tem esse conforto, também Wi-Fi grátis na sala inteira. Então, utilizar o computador, usar o celular. Vai é gratuito também. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou aqui na sala VIP 2 Mastercard Black, em Guarulhos, é, no aeroporto de Guarulhos, e eu vou mostrar para vocês tudo como é a sala VIP 2. Mastercard Black, lembrando que a sala VIP 2 Express ela abre às 19 horas e fecha às 23h30. Então acompanhe comigo, gente. Aqui é a recepção. Quando você vai entrar, então por essa porta aqui, você vai apresentar o cartão. No caso, eu estou aqui com Mastercard Black Credit Então eu tô com Credit Card e Mastercard Black. Você apresenta aqui na recepção e vai passar. Se você tiver sozinho. Numa boa, se tiver com um acompanhante, até três acompanhantes sem o cartão Mastercard Black, você vai pagar R$ 130 reais por acompanhante. Se ele tiver o cartão adicional Mastercard Black, não paga nada, tá certo? E você vai desfrutar aqui então da Sala VIP 2 Mastercard Black. Então aqui na recepção você pode dar uma lidinha nos recadinhos, certo? Apresentou o cartão, passou e vamos acompanhar e conhecer a Sala VIP 2. Aqui, pessoal, é o painel para vocês acompanharem os voos e não perder o voo, tá? Então, aqui vocês têm todos os horários dos nossos voos, tá certo? Neste espaço aqui, você está olhando que é um espaço mais aconchegante para você estar tá aqui com calma, né? Então, tem um tempinho? Quer fazer uma mini reuniãozinha aqui? Pode também. Quer é abrir o notebook, o computador? tá aqui na sua mão, certinho, tá bom? Olha que escuro. Quadro lindo, né? Olha que quadro esse lindo que tá aqui na sala VIP 2 nossa Carbone. Vocês estão vendo? O aconchego aqui é muito legal. É esse é um espaço que eu tô mostrando. Tem muitos outros espaços. Esse daqui por enquanto. Tá? Esse painel aqui é interativo, tá? Então você vê, viagens, tempo de hora internacional. Se eu clicar em viagens, você vai ver aqui que ele vai mudar. Viva mais de dois, mi, duas mil experiências ao redor do mundo. E aí vai mostrando conforme você vai interagindo com o painel. Tá certo? A área de vinhos Agora a área de alimentação Aqui a coisa é boa Essa é a hora que eu mais gosto Você está com pressa? Uma maçãzinha aqui já embaladinha para você correr Uma perinha também, olha que maravilha Uma bananinha Então tem aqui a decoração Pão de queijo, croissant Então tem tudo isso aqui para vocês Na sala VIP 2 Mastercard Black Agora aqui é a área que eu mais gosto Essa área aqui é a área da pizza Olha que beleza E olha as pizzas que tem Olha embaixo os pratinhos que você pode pegar também Se servir Aqui é Express mesmo, você serve tá? Então aqui, ó, você vai pegar, abrir Você mesmo, você serve Muitas pessoas me perguntam Leandro, tem que pagar? Não, é grátis Gente, você passou pela área VIP Você passou na recepção, mostrou o cartão Entrou, tudo que tá aqui dentro é seu Você já pagou pela anuidade do seu cartão Então tudo que tá aqui dentro é grátis A comida é grátis, a bebida é grátis Você não paga nada É uma cortesia da Mastercard Black Tá certo? Gente, o horário de abertura da sala VIP 2 MasterCard Black é das 19 às 23h30, todos os dias. Então, esse é o novo horário da sala VIP 2 MasterCard Black. Aqui nesse balcão também, você está vendo aí, tem tomadas, tem aí para você colocar a entrada USB do celular, do seu notebook, tá? E poder ler uma revistinha aqui, a Black Magazine, que também tem na sala VIP 2 da Master Tablet. Agora aqui nós temos aqui essa, esses equipamentos, né? Que você pode usar pra esquentar os paninhos. Olha que maravilha! Aí você tá vendo aqui, olha que beleza, né? E olha os paninhos, que maravilha também. Olha que delícia, né? Aí você tem paninho de todos os sabores, não é isso? Uhum. Ai, que maravilha! E aqui, pra quem gosta de coisa light, temos aqui então uma saladinha, uma saladinha light que você pode degustar aqui também. Tem pra todos os gostos, não é verdade? Aqui tem agora a parte que, ó, Vai acabou mesmo. Olha que maravilha os bolos e doces dentro da sala VIP 2 Mastercard Black. Na parte de bebidas, nós temos então refrigerantes, né? Refrigerantes, águas, sucos. E nós vamos agora para a parte que vocês sabem que eu gosto muito, né? Qualquer, vamos ver se vocês sabem aí. O cafezinho, né? A minha bebida predileta de verão Preto ainda, por sinal, né? Aqui é o café Suplicy. Olha que legal. Dentro da sala 2. E nós vamos para a parte do bar. No bar nós vamos encontrar aí gin. Quem gosta mais gin, uma delícia gin tônica, olha que beleza. E olha as garrafas que quem conhece de gin sabe que é coisa boa. E aí nós temos os bartenders que estão aí à disposição para fazer a bebida para vocês. E olha o luxo do bar, hein? Quem vem aqui acaba se encantando mais é com o bar mesmo, pelo design da decoração que é feita dentro da sala VIP 2 Mastercard Black. E aqui ainda continua. Vocês estão vendo aqui que nós temos, para degustar com as bebidas, amendoins. Aí você vê todos os sabores de amendoins. E também nós temos aqui é, nuts, né, que serve como um aperitivo gostoso com a bebida. Tá certo? E aí nós temos águas aromatizadas também. Olha que legal. Só lembrando que aqui na sala Mastercard Black, tanto na 1 quanto na sala Big 2 vocês entram com qualquer cartão da Mastercard Black. Independente de quem é o emissor do cartão, a sala VIP Mastercard Black atende todos os cartões emitidos pela Mastercard Black. Ou seja, se você tem o cartão Mastercard Black titular Dependentes, entram de graça. E até três convidados, cada um vai pagar R$ reais. tá certo? Dá uma olhadinha nessa mesinha para vocês verem se reconhece alguma coisa. É o símbolo da Mastercard, não é bonito? Olha que interessante. Show de bola. Até isso foi pensado. Sala VIP 2, Mastercard Black, aqui em Guarulhos. É, se você tem o cartão Mastercard Black, você vai desfrutar de todos esses benefícios da Mastercard Black, www.mastercardblack.com.br, hein? Você vai encontrar todas as informações da Mastercard Black nesse site, tá certo? Oi pessoal, hoje eu estou aqui na sala Centurion Lounge, aqui de Guarulhos, América Express. Vou mostrar para vocês um pouquinho, tá? Então, o centurion Lounge, da América Express, você entra por aqui na recepção, vai se dedicar a esses dois cartões bonitinhos aqui, né? Olha que lindo, o Platinum Centurion e o Platinum Car. <música> Essa imagem linda da América Express tá aqui. Tem as informações do lounge. Tá? Aqui tem dois espaços: um espaço para América Express e a sala do Centurion Lounge para você. Tem acesso aqui à sala VIP: o banheiro com um chuveiro e tal. Aqui uma área para criança brincar, né? uma um espaço para as pessoas poderem ficar é, descansando. Aqui o, as aliment, os alimentos, né? Tudo de graça, né? saladas Frios Aqui é, é mais ou menos o horário da café da manhã Então por isso a gente tá vendo esse tipo de bebidas E alimentos desse tipo aqui assim, tá? Por ser café da manhã Ó, omelete Salsicha Pães, tá? Maravilhosos É... Brawling Pãozinho Biscoitos, cafés Tá vendo? Muff é, ó, tudo que tem, donuts, ó, donuts Né, que legal Aqui pessoal Eu não estou conseguindo achar meu espaço Meu voucher para entrar aqui na sala Centurion Então desse lado de cá, através aqui, É o espaço que somente o cartão preto Do American Express pode acessar tá? Então ali dentro ó, Só para vocês poderem ver, esse espaço É o espaço Centurion Só quem tem o cartão preto do América Express pode acessar a sala VIP Mas mais ou menos esse daqui que vocês estão vendo é O espaço Centurion que é um espaço exclusivo e tem um atendente exclusivo para atender lá dentro. Só quem tem o cartão preto do América Express, tá? Que é o cartão Centurion e o cartão americano. Ele também deixaria entrar, mas eu não tô achando meu volta de poder entrar. Tá, ó, aqui as informações da sala. Olha o que eu encontrei aqui na sala VIP. Olha aqui, encontrei dois membros. Olha aqui quem é, quem é tu, criatura. E aí, pessoal, sou o Edinho. Tudo bem, pessoal? Pra onde o senhorita está indo, senhor Jean? Quero saber. Pra Miami. Hum, e o senhorito? A bolsinha do Jean, cheia de, de ouro, dinheiro, né? Magnata. Magnata. <risos> A sala, pessoal, é isso aqui que vocês estão vendo tá? Não tem muita coisa não Olha lá, tá vendo? Espaço é esse, tá? A sala do América Express A sala VIP, você tem que ter o cartão América Express De Platinum card ou Centurion Card Aqui eles não vendem acesso pra você comprar não Tem que ter o cartão de Platinum Centurion É uma sala exclusiva Centurion, tá? E aí eu vou ver se consigo achar é, O meu cartão de embarque Pra poder de acesso a Centurion Porque eu tô, não tô achando esse meu bosta. Vou tirar um cafezinho aqui pra vocês verem. Um cafezinho, uma que maravilha. Um expresso, né? Vou mostrar pra vocês que agora. O uhum. cafezinho é bom, né? Demais da conta, né? Agora é cedo, um cafezinho expresso. Vou pegar uma xícara aqui, só pra vocês ficarem terem, terem aqui. Como que funciona. pronto vou sentar aqui com os meninos então é, essa é a sala da American Express vou pra para vocês aqui você vai conseguir entrar dessa ela tá também no Terminal 3 do lado da American Airlines da Mastercard Black tá então, é uma sala ampla tá quando o lote o bicho pega tá e deixa eu mostrar para vocês aqui o lado de, é próximo aqui de fora para vocês poderem ver tá então é uma sala, assim, realmente ampla. É uma sala boa, na verdade, né? Olha lá. Beach area. Uma aquela beach que eu não fui ainda. Casulos é, individuais. aqui ó. ninguém atrapalha você, olha que legal, ó, ó, que legal uma sala realmente muito boa, tá? É uma sala muito boa, bonita, ó, muito bonita, ampla, ó, ampla até tirar foto aqui é chique, né? Olha isso as cordões aí, olha que bonito esse design, né? Então para descansar aqui, ó, relaxar é uma delícia então não, não perde nada para ninguém, tá? Esse Spato Beach. Pessoal chegando. Ó, Design. Esse desenho é lindíssimo. É ó, Cristo, a estátua. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui. Vou finalizar esse vídeo com vocês da América Express, é a segunda sala que eu visito aqui em Guarulhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mais uma vez um abraço para todos vocês aí, que com Deus, fui! Oi pessoal, ontem aqui no Espaço Safra, a tá? Banco Safra, para vocês conhecerem, agora a gente vai no Espaço Safra, e o Algenzinho com Meu Safra, safra aí ó, é dinho. cadê o cartão de no cardinho? Pega lá, o banco espaço, aceita todas essas salas Não. e o Priority Pass. Pode ser saco. Então, ó. Vou o Edinho agora usar o pior de ele. Então, só para que vocês saibam: o Jean entrou o cartão do Safra e pode levar um acompanhante. O Edinho vai entrar com o pior de pés. Terminal 3, a sala do Safra é a melhor que tem. Tá? Eu vou perguntar aqui se tem prioridade, tem algum horário de inserção do Priority Pass. É, das 14 horas até as 23 horas, nós aceitamos o Priority, mas só entre os clientes do Safra executiva das Paranais, e executiva, da Star Nice, Independentes de Air France. Tá certo. Então, Aí só conseguem entrar com o Priority das 23 até as 14 horas, diariamente. Das 23 às 14. É. De pé só vai conseguir entrar aqui no Safra das 23 horas às 14 horas. A sala do Safra é 24 horas aberta. Tá certo? Obrigado, viu? E aí, gente, quando você entra aqui na sala do Safra, você vê essa maravilha inteira aqui, ó. Um luxo de sala VIP. Eu adoro essa sala do Safra. Essa visão do Safra é linda. Olha isso aqui, ó. Olha que ângulo maravilhoso, né? É a sala pra mim, a sala mais top é a do Safra, porque tem essa cobertura aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Como tá vazia, eu vou poder mostrar tudo pra vocês, bem, bem legal mesmo, né? Então, ó, ó, que delícia! Olha esse espaço, pessoal. Olha isso daqui, que gostoso, né? Olha que maravilha, né? A sala do Safra é um luxo, né? Olha que delícia, né? Tudo isso aqui pra nós: os banheiros, que eu já vou entrar já já em um, revistas que você pode levar, ó, legal. tá vendo aí eu continuo aqui nesse espaço maravilhoso tá vendo aqui ó por você café da manhã tá vazio tá tranquilo então tá dando gostoso tá sendo gostoso para gravar né ó que delícia bom dia aí você vê aqui as informações é a sala mais completa que eu vejo e melhor para se alimentar Olha que delícia olha que isso que gostoso omelete salsicha né ó bebidas queijos ó, iogurte bolinha de chuva ó sucrilhos frutas lanchinhos ó pãozinho de queijo pastelzinho bolinhos sucos sobremesa brigadeirinho cafés aqui é outro espaço olha que maravilha Outro espaço, ó, mais outro espaço, tá, ó, muito bonito, a sala do Safra, aí eu tenho acesso por aqui, pelas lojas, Duty Free, olha lá, mais espaço, ó, uma sala ampla, bonita, eu vejo aqui o espaço Visa, né, olha lá, ó tudo isso daqui pessoal eu vou no Safra e eu vejo tudo isso olha isso olha a recepção mais espaço quando lota aqui pessoal o bicho pega tá ó é uma sala assim realmente maravilhosa então só para deixar vocês para deixar claro para vocês ó Tá vendo ali ó deixar bem claro para vocês que aqui na sala do Safra é tudo isso daqui <música> que é uma sala confortável, uma sala maravilhosa. Para acessar a sala do Safra, você tem que ter o cartão do Safra. É, você pode trazer um acompanhante, o Safra Visa Infinity. A outra possibilidade de usar o cartão do Safra é através é, de comprar um voucher pelo Rewards e trocar pelo acesso do Safra. Outra possibilidade é você comprar 1.500 dólares ou euro e trocar é, aqui no, no, no câmbio do Safra e eles te dão um voucher para acessar a sala do Safra também. A outra possibilidade é você entrar nas executivas premium das companhias parceiras que o Safra tem como acesso, que eu mostrei no início do vídeo, tá? E aí a outra possibilidade das 23 às 14 horas, o Priority Pass, que você acessa como o Edinho entrou. Então o Edinho entrou das 23 às 14, porque nós entramos de manhã, então é 24 horas a sala do Safra. Então o Priority Pass te dá esse acesso, tá? Eu vou mostrar o pessoal para vocês, tem que concluir a sala do Safra. Olha lá, ele vai tomando café, tá? Helpy! How are you? I'm fine, thanks, and you Hello, how are you? I'm from <risos> Não sei <risos> <risos> <risos> Ai meu Deus, falei pra ele de hoje Brasil, eu não sabia nem falar isso Justa árvore de Natal do safra pra vocês Que árvore bonita de Natal uma olhadinha quem assistiu esse vídeo vai ver que foi realmente que eu vim em dezembro. A sala do Safra é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no Safra, aqui em Barulhos, Terminal 3. Como acessar a sala do Safra, como que você pode acessar aqui. Acompanhe nosso canal, eu trago todo dia informações para vocês, vídeos diários. Aqui no nosso canal e totalmente gratuito para vocês. Nosso canal Cartões de Crédito, alta Renda, replica, replica esses vídeos. E passe ele pra galera saiba como que você pode usufruir de graça aqui usando os cartões e os benefícios que o seu cartão e o mundo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.